O estilo, acho que mudou completamente do que eu... Eu tentava ser uma coisa completamente diferente do que eu gosto hoje em dia. Em brincadeiras com as meninas, quando elas vinham com as bonecas, e eu queria brincar de ser pai. Eu achava que era... Que eu queria sempre ser o casalzinho, sabe? Eu não... Pra mim, não... isso, na teoria, me batiam bastante por causa disso até. Meus familiares eles são de São Pedro, né, no do interior, então qualquer até mesmo o racismo para eles é uma coisa que, que acontece muito. Então, ser é LGBT lá é muito difícil. E a minha mãe já veio com essa com essa essência também, ela tenta ser uma mente aberta hoje em dia, mas é quase impossível que eu fico tentando ainda. Então, eles são acho que da base do, do preconceito mesmo. É bem difícil lidar com isso. Na escola eu não era sumida, né, que era aquela época que se fosse sumida, 80% das pessoas iam ser contra ti. Então, mesmo que não fossem, né, mas eles iam atrás um do outro, então, mas eu sofri pelo estilo na época de ensino fundamental. Eu usava muito roupas largas, e aí as meninas, elas falavam que era roupa de menino e tal, e começava a zoar por causa disso. Eu sofri mais no ensino fundamental. Que era, uma, que era mais uma questão de. Ah, por causa do cabelo, que na né, época eu não deixava sumido, né? E daí falava assim, ah, porque tu não alisa. É, mas foi machismo, eu acho. Tipo, a minha mãe mesmo passou com um homem. Uh, que era muito machista e achava que não tinha que mulher não podia fazer nada. Então, quando eu fui tentar trabalhar, ele tentou impedir, dizendo que queria ser como meu pai, que não tinha porque eu trabalhar, essas coisas. E rolou muita briga por causa disso até. Uma vez que eu, com a minha atual namorada, a gente estava sentada no bar. E daí foram falar com ela diretamente, sem nem olhar nada, né? Aí, aí eu falei, não, mas ela é minha namorada. E começou, ah, porque se tu fosse mais feminina, eu ia querer estar no meio de vocês duas. Então, aí, me bateu aquela vontade de explodir, né, na hora, mas é a coisa mais ridícula, né, que eles não respeitam nem um pouquinho a gente, né. É, assim, me respeitam mais no sentido por eu parecer num um estilo diferente ou parecido com o um deles, né, que é outra coisa que me irrita muito também, porque eles falam que, ah, se é pra que ser assim, então... Aprendi a apanhar como homem também, né, e essas coisas eu vi muito já. Eu era evangélica, mas é um meio muito difícil de lidar, a mais sendo lésbica, né. É, nunca sofri preconceito lá dentro porque eu nunca assumi lá dentro, né, mas... Na, quando eu, eu vejo na mídia muito falando sobre uh, os evangélicos falando mal, né, não todos, claro, mas isso me afastou muito da religião. Eu fiquei na igreja até os 13 anos, e quando eu me assumi, na época, só para o meu meio, eu saí da igreja. Né? Eu tive muito preconceito com todas as religiões possíveis, na época, porque eu fui assim ensinada assim. E por incrível que pareça, quando eu me assumi, a, a igreja assim que mais me chamou a atenção foi a católica, que ela foi diferente da da, da evangélica, sabe? por incrível que pareça. Então eu tive, comecei a ver as outras religiões com outros olhos, todas elas, né? E eu já, já vi pessoas do Espírita, por exemplo, que já vieram falar positivo pra, coisas positivas para mim, diferente do evangélico também. Então eu acho que as, as, outras, as outras religiões elas, elas têm mais abertura do que a evangélica, pelo menos a meu ver. A questão que eu posso falar, que eu demorei 23 anos para para conseguir me assumir completamente é se aceitar. É só isso, tem que se aceitar em primeiro lugar, porque aí os outros vão se aceitando, né, te aceitando, conforme o tempo vai passando, porque se tu não se aceitar tu vai sofrer. Eu sofri muito por 23 anos, eu sofri muito.